Olá, eu sou Maria do blog La Fouca Maria e hoje vou falar com vocês sobre ser produtivo, cumprir os vossos objetivos e ser organizada, que é uma coisa que vocês já me pediram há muito tempo. Este vídeo é para quem quer cumprir um objetivo por exemplo, estudar para os exames e ter boa nota ou até aprender alguma coisa nova para o trabalho ou para a vossa vida e conseguirem cumprir algumas tarefas que vocês têm dificuldade em cumprir por isso se vocês estiverem interessados é só continuar a ver e espero que gostem A primeira coisa que eu vou dizer é para não fazerem multitasking Multitasking é basicamente quando vocês fazem muita coisa ao mesmo tempo e acabam por não fazer nada Eu fui assim durante imensos anos e só depois é que eu me percebi não é assim que funciona, fazer muita coisa ao mesmo tempo, embora pareça que possa ajudar, não ajudem em nada, vocês acabam por não fazer tanto como poderiam fazer se organizassem o vosso tempo e um tempo específico para cada tarefa específica, por isso esse é o meu segundo ponto, organizar a vossa vida de forma a vocês conseguirem fazer o máximo de coisas possíveis em 24 horas e foi assim que eu comecei -me a me organizar muito melhor e a fazer muitas mais coisas por dia. Vocês podem fazer este tipo de organização num calendário, por exemplo, o calendário do Google, que é digital, vocês podem ter no vosso computador, no vosso telemóvel e podem sempre aceder à vossa semana ou ao vosso dia e podem até receber lembretes de que está na hora certa para fazer algum tipo de tarefa. Durante uma altura em que a minha vida estava um bocado caótica e eu só usei o calendário do Google porque achei que era a coisa mais prática, mais funcional, mas quando eu tinha coisas para fazer, mas ainda tinha um tempinho relaxante para mim, o que eu fiz durante muitos anos é utilizar um caderno e colocar lá tudo, notas, uh, ideias para vídeos, ideias para posts, coisas que eu tinha que fazer coisas que aprendi de novo e esses cadernos são coisas tão pessoais e coisas tão importantes e eu tive inúmeros e cadernos ao longo da minha vida. Existem alguns cadernos que eu utilizei para, para a escola e até mesmo para o blog e tem conteúdo tão importante que eu fui reunindo ao longo dos anos que são cadernos mesmo, mesmo muito importantes para mim e sempre que eu preciso saber alguma coisa vou lá e sei exatamente o sítio onde está. Se vocês ainda não começaram um caderno desses, eu aconselho. Neste momento está na moda os Bullet Journals, que são cadernos muito, muito organizados e muito limpos e muito perfeitos. Vejam se vocês se identificam com esse tipo de caderno. No meu caso, eu nunca consigo ter uma coisa muito perfeita, porque eu começo a, a desenhar, a riscar. A fazer colagens e eu coloco todos os meus cadernos vocês vejam o que é que se identificam mais o que interessa é vocês se manterem organizadas e produtivas se tiver que ser num caderno super clean e minimalista, fantástico se tiver que ser num caderno como os meus que são folhas e folhas e coisas estranhas é ótimo das duas maneiras porque eu consigo me encontrar nessa confusão e adoro esse tipo de cadernos que nem fecham de tantas coisas que têm por isso, uh, isso vai depender de vocês. A próxima coisa que eu vos quero dizer é que este tipo de organização em que vocês sabem exatamente a hora certa para cada tipo de tarefa é fantástico, não só para cumprir tarefas, mas para criar em vocês rotinas. Se vocês souberem exatamente o que vão fazer antes e exatamente o que vão fazer depois da vossa tarefa que vocês querem que se torne um hábito, vocês vão conseguir Incluí-la na vossa vida porque muitas vezes as pessoas dizem Ah, eu hoje começo a fazer exercício físico ou eu hoje começo a fazer um desafio diário onde desenho todos os dias, onde escrevo todos os dias E as pessoas levam vidas tão atarefadas que é normal uma pessoa esquecer-se que tinha que fazer certa coisa ou não conseguir conciliar as tarefas anteriores para conseguir fazer essa tarefa Por isso se vocês souberem exatamente o sítio certo onde vocês têm que parar e fazer o que vocês precisam mesmo de fazer, vocês vão conseguir incluir isso na vossa vida e quantos mais dias incluírem isso na vossa vida, mais um hábito ele se torna. Outra coisa que eu vos queria dizer é que eu não conseguia Uh, focar-me. Quando eu estava na faculdade e queria uh, estudar eu não me conseguia focar em nada e nessa altura fui procurar maneiras de me manter focado e encontrei a técnica Pomodoro que é basicamente se vocês estudarem ou vocês fazerem qualquer coisa durante 20 minutos, ou seja, estão focados completamente durante 20 minutos e depois têm 5 minutos de intervalo e depois mais 20 minutos ali a trabalhar no duro, mais 5 minutos de intervalo, mais 20 minutos a trabalhar e depois um, um intervalo um bocadinho maior, de 15 a meia hora e isso manteve-me tão produtiva. Eu vou deixar o link na descrição de um desses sites e ele funciona de forma mesmo simples, só precisam de clicar no botão Start, começar a trabalhar. E depois ele apita quando vocês estiverem aqui para o intervalo e depois já apita novamente quando vocês tiverem que começar a trabalhar outra vez e resultou comigo e espero ver o que resulte com vocês. Uma coisa que me ajudou imenso e vai-vos ajudar se vocês quiserem saber uma matéria para um teste ou quererem aprender uma coisa nova e manter o conhecimento na vossa cabeça porque quando eu andava na escola, muita gente, maior parte das pessoas, decorava para os testes e não aprendia. Colocava na folha de rascunho tudo, tudo, tudo, tudo que me lembrava depois saía do exame e não me lembrava de nada. Não me lembrava do que tinha estudado porque não era estudar, era de decorar e com isso não se aprende nada, por isso que eu aprendi foi, eu aprendo muito mais se eu ensinar a alguém, ou seja, se vocês tiverem amigos na, na vossa turma e vocês quiserem estudar juntos, a melhor forma de vocês aprenderem alguma coisa é ensinar uns aos outros, por exemplo, uma pessoa sabe mais uma matéria sobre alguma coisa, ensina vos a vós e depois vocês têm que ensinar a outras pessoas o que vocês aprenderam e isso vai fazer com que vocês aprendam e estudem, e não, não é decorar é mesmo perceber as coisas. Porque à medida que vocês vão recebendo informação sobre alguma coisa, vocês querem saber um bocadinho mais, então vão começar a tentar perceber porque é que isto aconteceu e porque é que estas coisas são desta forma, e vocês podem ir à internet, podem ver vídeos no YouTube, porque há imensa gente que tem matéria das vossas disciplinas no YouTube e na internet, vocês só basta procurar, e vocês vão captando informação de vários sítios e vão começando a ensinar os vossos amigos também o que é que vocês aprenderam e eles a vocês e isso vai-vos tornar super bons no que quer que seja, por isso ensinar é uma boa forma de aprender <risos> e era isso que eu vos queria dizer por hoje, eu fui aprendendo isto ao longo dos anos e queria transmitir para vocês o que eu aprendi, por isso espero que vocês tenham gostado e vemos no próximo vídeo.